Olha, atenção, vem, atenção, atenção, povo de São Paulo para a história. Uma moradora da Zona Oeste de São Paulo teve a casa invadida por três ladrões que fugiram da polícia. É que eles tinham roubado um carro, carro de uma motorista, de um motorista de aplicativo. Teve troca de tiros, teve. Três bandidos não resistiram a essa troca de tiros. Roda. Olha, o nosso SP Norte termina agora. Tá lembrando que você pode assistir na íntegra o nosso jornal e rever as reportagens da edição de hoje no Play Plus. Acesse você também. Muito obrigado, vem Fala Brasil, forte abraço e até amanhã às 6 horas da manhã, meu povo. Tchau!